os vídeos e a qualidade estava muito ruim e como a gente não tem grana para comprar uma softbox que custa 400 reais a mais barata a gente decidiu fazer a nossa própria softbox a nossa, a nossa softbox caseira a gente gastou uma estimativa aí de 160 reais então e saiu bem baratinho. Bem barato, porque se você for comprar aí, o mais baratinho que você vai achar, uns 400 reais. E pra vocês verem a diferença que, que dá de qualidade assim do vídeo, presta atenção que eu vou apagar as luzes agora pra vocês verem a diferença. Olha, gente. Olha que bosta que fica, a qualidade. Não certo? fala bosta. <risos> olha, que, olha que merda que fica. Não fala merda. <risos> olha que cocô. <risos> Olha que ruim que fica a qualidade do vídeo, né? Aê, rapazinho! Não fica ruim a qualidade? Fica uma bosta! <risos> Ó, vamos acender a luz para mostrar a diferença! Êêê, <risos> <E>, tô cega! <risos> Se vocês estão começando e não tem dinheiro para investir no seu canal, assim como nós, é só assistir o vídeo e aprender a fazer uma softbox caseira. Para fazer a softbox caseira... Vocês vão precisar de um papelão bem grande, fitas adesivas, uma fita adesiva prateada, uma fita multiuso preta, velcro, cola, três folhas de cartolina preta, tecido TNT, papel alumínio, régua, tesoura, pincel, caneta permanente preta, duas lâmpadas brancas e uma amarela, cola de tecido. Agora que você já conseguiu aí todos os materiais necessários, vamos fazer a Softbox. Bora lá? Bom, vocês vão pegar o papelão, a caneta permanente e a régua. Aí vocês vão marcar 32 cm, centi... 32 centímetros, 19 cm, 946 aqui na parte maior. Eu já deixei a marcação aí, vocês pausam pra ver a marcação direitinho. Corta a bagaça aí do papelão. Corta rápido, isso aí, ó. Já ficou pronto. Meio torto, mas foda-se. Ó, oh, que lindo. Ficou desse jeito aí, ó. E aqui é só pra marcar pra não precisar medir novamente. E corta de novo, tudo. Vocês vão precisar de quatro partes dessa iguais. Um, dois, três, quatro. Isso aí não. Agora vamos pra segunda etapa. Passar a cola no papelão todo. Espalhar a cola bem e depois deixar bem espalhada para toda a região do papelão. Eu peguei o pincel pra não sujar as patas e já botei ali a cola. Isso ali. Com o pincel rapidinho. Ih, garota. Agora vocês vão pegar o papel alumínio, vou colocar em cima dessa cola e deixar bem direitinho. Retira a rebarba, vira do outro lado, né, pra vocês terem uma visão melhor, e retira toda a rebarba do... Direitinho jeitinho que o Fernandinho tá fazendo, ó. Isso ajuda também pra maior refração da luz. Aí, ó. Beleza? Isso, aí, ó, ó lá, o espelho. agora a gente vai fazer a parte de fora da softbox, você vai pegar uma cartolina nessa cartolina você consegue fazer duas partes da, da softbox, tá vendo? Ó? corta a bodega no meio do um lado vai ser o papel alumínio e do outro a cartolina preta, né? Como vocês já perceberam. Nas quatro partes você vai fazer a mesma coisa. Pronto, você já deve ter entendido, né? É em todas as partes. E tira a rebarba da, da cartolina. Olha ah, lá. Isso, ó. A mesma coisa que eu fiz no papel alumínio, e tô fazendo agora na cartolina. Fica desse jeito aí que eu falei pra vocês, ó De um lado papel alumínio, do outro papelão Alumínio, papel, um, papel, um, São quatro partes iguais, gente, ó Um, dois, três, quatro, novamente Agora eu vou fazer a colagem Primeiro vocês pegam aqui a fita adesiva Encaixa as duas partes e cola Pelo menos três passadas de fita adesiva E na quarta você coloca uma fita brilhante aí Pra dar um acabamentinho Aí ó, fita brilhante. Essa fita é espelhada, dá uma e a luz reflete melhor. Tira o excesso aqui. Tira o excesso dessa fita brilhante. Ó e cola as quatro partes uma do uma do lado da outra. Da mesma forma. Aí vocês vão fazer esse procedimento em tudo, ó. Fez o procedimento. Agora é a hora de fechar a softbox senão vai é gravar um disco voador fecha a softbox e aí vocês vão fazer a mesma coisa nesse pedaço coloca três fitas adesivas e depois uma fita prateada para dar acabamento agora meso aqui quando quanto ficou né meso no um papelão para ficar certinho quadradinho ó já é só recortar o papelão já tá na medida você pega um, um, um cabra-macho aí pra poder cortar esse papelão, que a linha mesmo já regou. <risos> pega um cabra-macho aí. O negócio é mó difícil, gente, sério. <risos> Tava quase cortando com serrote. <risos> Cacé, de, de disco. Depois vocês vão pegar os bocals de luz só pra fazer a medida pra vocês não cortarem errado. Ó. E aí vocês já vão posicionando o bocal e o cano. Na posição que vocês querem que, que fiquem na softbox Depois vocês, ve, vocês vão ver como ficou Mas aí, ó, vocês já conseguem fazer essa medição para não fazer nada errado, ó, tá vendo? Façam três círculos aí na, na, nesse quadrado que eu recortei nossa, a cartolina, gente Vocês pegam uma cartolina bem resistente Mesmo pra vocês sofrerem pra cortar Porque depois ela vai ficar mais firme Na, na sua softbox Pega um estilete bem afiadinho e tome cuidado Tome cuidado que é perigoso Se vocês são crianças, não façam isso Peçam ajuda pros seus pais aí Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento Colar de um lado Papel alumínio ó, tira as rebarbas Mesmo procedimento, é uma coisa super simples e do outro vocês colam a, a cartolina preta. Aí, dá um, uma puçadinha. Tira as rebarbas. Coloca por dentro esse quadrado, entendeu? E depois só cola, coloca a fita adesiva aí. Umas três fitas adesivas em cada, em cada lado. E para dar acabamento, essa fita aqui espelhada. Ela fica bem firme, a minha pelo menos aqui ficou bem firme e uma qualidade boa. Ó, tirei cedo. agora a parte, a, nessa parte externa da softbox, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai ser três fita adesiva em cada lado e o final você vai dar acabamento. Ó, primeiro só as fita adesiva, né? Você vai colocar em todos os lados, entendeu? Na softbox. Passa pelo menos três vezes em cada lado, no um mínimo Pra ficar bem firme mesmo E no quadrado em cima também, em todos os lados E pra dar acabamento vocês vão pegar essa fita multiuso preta Ela é excelente pra dar acabamento, ela é muito forte E vão colocar, vocês podem colocar certo, não coloquem nem ou não Fica desse jeito, tá que lindo, ó. Parte de fora, parte de dentro Uhul! Vocês vão medir dois dedos da ponta, vão pegar uma parte do velcro e vão colar com a cola de tecido. Ensopei de cola e agora eu vou colocar dois dedos da ponta. Dá uma forçadinha aqui pra colar bem e aí é só vocês esperarem secar. Pra fazer o próximo passo. Depois que secou a cola daquele velcro que a gente colou, vocês vão pegar o tecido TNT. O tecido TNT, ele tem que ficar mais ou menos uns 5, 6 dedos sobrando de cada lado. Pra gente conseguir colocar o velcro. Bom, pra facilitar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colar o velcro em todos os lados da softbox, ó. E agora, vocês vão pegar a outra parte do velcro e vão colar... Aqui no velcro Porque assim, você fazendo dessa forma Você não vai precisar ficar medindo Você só corta uma parte E aí você passa cola Nessa outra parte do velcro Agora a gente vai pegar uma parte do tecido TNT E colar em cima desse velcro Com a cola de pano Vocês vão fazer esse procedimento Nas quatro partes da softbox Esse lado aqui vocês vão fazer o que? Ó, tá vendo que se eu fizer aqui vai sobrar Então eu vou cortar bem rente Música Essas rebarbas que ficaram, tá vendo? Depois que a cola secar vocês vão pegar a ré e vão medir mais ou menos, dar uma passada da caneta só pra você ter uma base que você está fazendo e corta. Vocês vão fazer esse procedimento de todos os lados. Essa parte aqui, vocês se vocês quiserem, vocês podem deixar assim mesmo, tá gente? Vocês cortem bem rente assim, ó. E deixem assim. Eu vou deixar ela abertinha assim mesmo, porque na verdade ela não vai aparecer. e é só cortar as partes dos lados. E a softbox ela fica assim ó Você tira Depois que secar você deixa bastante tempo secando realmente. Você tira aqui ó E fica mais fácil de movimentar se vocês não colarem aqui E aí você pode colocar as lâmpadas ali A gente vai ensinar vocês a poder fazer o tripé da nossa softbox Então pra fazer o tripé vocês vão precisar de 2,32 metros e de canos de 25 Só que compra uns 25 metros e meio né é melhor ele sobrar do que, do que faltar, né? Um metro de cano de 32 3T E quatro desses plug aqui que é não sei seu nome Também então, vocês vão precisar desse redutor aqui De 32 para 25 Que é, pra, no caso são duas partes É encaixado esse dentro desse né? Depois eu vou colar e encaixar Vai entrar 25 aqui de um lado Por dentro e sair 32 aqui pelo outro Vocês vão precisar também de Tinta spray preta Cola para cano PVC Dessa de plástico Serrote Furadeira do cano de 25, vocês vão cortar seis partes de 22 centímetros. Para começar, você pega uma dessas, dessas seis partes aqui que você cortou, você passa aqui em volta do cano. Ó, aí vocês vão colocar aqui, só que tem que prestar atenção para ficar bem rente isso aqui, Bem retinho. Cachorro, Você vai passar a cola aqui na, na, em outro desse aqui que eu cortei desse pedaço aqui de 22 centímetros, desse cano de 25, e vai colar nesse nessa outra, outro, outro lado aqui. Isso aqui é a, a parte do, do pé do tripé. Não <risos> pode colar torto, porque se colar torto, essa, essa cola aqui não já era. É. Você pode jogar fora e cortar tudo de novo o cano, porque não sai mais nem ferrando. Ficou assim a primeira parte do tripé. Para a segunda parte, você não vai usar a cola, porque se você fizer torto isso aqui com a cola, não tem como você ajeitar depois, e são duas partes. Você vai colocar esse T de um lado e o T do outro. Depois vocês vão entender por que, que não pode passar a cola agora. Então, Coloca esse T aqui do lado, força bem e o T do outro lado. E agora vocês vão pegar esses quatro pedaços aqui que sobrou aqui e vão colocar do outro lado do T. Bate na mesa pra ficar mais assim, ó. Bota assim e faz assim, ó. Tom, tom. Não, porque aqui já tem força suficiente, filho. Uh! Aqui não precisa, não. Seu Johnny bravo, então. Ó, vocês vão colocar aqui, ó, nas pontas. pontas. que eu falei pra não colar. E pode acontecer exatamente isso, ó. Você colocar e a base do seu clipe fica bem torta. Então, como não tá colado, eu consigo ajeitar aqui, ó. E deixar reto, ó. Bom, no caso desse redutor aqui, é, são duas peças que teve que adaptar uma na outra. Só que pode ser que você ache aí no um, um, um depósito um que seja uma peça só, entendeu? Só que eu não achei, eu tive que comprar essas duas separadas para poder adaptar, para poder fazer o que eu vou fazer agora. Vocês peguem um pedaço 4 centímetros, desse cano de 25, passar a cola aqui em volta, e vai colocar aqui, ó. passar bastante cola aqui para não ter perigo a parte interna aqui de 25 cm vocês vão encaixar aqui, aqui. agora eu vou pegar esse, esse 1 metro aqui do cano de 32 né e vou passar a cola aqui uma extremidade dele aqui né? e aí eu vou colocar ó, nessa saída aqui de 32 Ó, nosso tripé tá quase ficando pronto aqui, ó. Aí esse cano aqui de 25 é pra quê? Pra você colocar por dentro do de 32, pra depois você poder fazer uma regulagem né, de altura. Eu vou cortar aqui no meio esse cano de 25, vou cortar uns 10 centímetros aqui. O importante é vocês... Ficar mais no meio possível aqui do cano. Eu já marquei aqui ó, 10 centímetros até onde eu tenho que chegar. Agora eu vou cortar um pedaço aqui, ó. Agora vocês devem estar se perguntando, para que esse cortou o cano no meio? Então, vai ser exatamente para isso. Ó. Você vai encaixar um lado aqui. E o outro eu vou fazer uns furos aqui, de volta aqui do, do cano, pra poder colocar as braçadeiras, pra poder segurar. Pra ficar melhor e mais legal aí o nosso tripé, né? não ficar essa. essa cor aqui de chupeta, né? E eu, vou, eu comprei aqui uma tinta spray preta pra poder pintar, né? Você vai pintar na minha mesa, eu você zueno, tá? Mano. <risos> eu já quase tive meu filho aqui, amor. Atrapalhar bem antes de poder lançar a tinta hum. ó, Aqui eu fiz seis marcações, tá onde vai as braçadeiras. Agora eu vou furar com o fofoideiro. ó tô colocando as grossadeiras agora aqui ó, para poder fixar aqui. ó, ó então agora vou cortar aqui o excesso. Ó, fiz os furos aqui só para você poder regular a altura, tá vendo? Você põe o prego aqui ó, regulou, aí se quiser aumentar você coloca o prego aqui, quiser, entendeu? e acessivamente para você regular a altura da softbox pronto, agora só está faltando a parte elétrica do, do tripé né? onde vão as lâmpadas bom, eu já deixei pronto aqui a parte elétrica ó. um fio, um negócio aqui de abajur para ligar e desligar e três bocal de lâmpada porque eu vou colocar duas brancas e uma, e uma amarela esses bocal aqui eu comprei com rosca para poder fixar melhor aqui na softbox Agora eu coloquei as notas aqui, ó. Coloquei a fita adesiva só para dar um acabamento aqui e vamos ligar. Ó, gente, essa footbox ela já ficou pronta, ela ficou desse jeito aqui, e essa parte aqui é a parte da luz. Então, ó. Vou tirar o velcro aqui. E aqui fica as três luzes. Viu? Ficou desse jeito. Lindo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a fazer a softbox, é só colocar no comentário que a gente responde todos os comentários. E não deixem de se inscrever no canal, gente. Porque vocês vão perder as atualizações. Entendeu? Se inscrevam logo aí. ó. Perdem aí uns, um minutinho da sua vida para se inscrever no canal. Para poder ter atualizações dos novos vídeos que agora a qualidade vai ser nota 10 dos vídeos. Não paga nada, é de graça. Fiquem com um grande beijo e até o próximo vídeo. Não, essa parte a gente tem que falar junto. Tá. Fique, fiquem com... não, não, não é fiquem não, é um beijo. Um, um beijo, beijo e, e até, até o próximo, próximo vídeo. Tchau. Tchau.